E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo sobre o novo Forza Motorsport. E hoje eu vou trazer um vídeo em que o pessoal pediu pra me identificar algumas curiosidades que a gente não percebeu no vídeo de react do novo Forza Motorsport. Então vou ver o que, que eu acho aqui. Se você achou alguma coisa interessante, deixa aí nos comentários também, beleza? E só lembrando: se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon. No canal tem muitas dicas de Forza Motorsport para você já se familiar, com o um novo motor esporte que vai chegar pra gente esse ano mas não tem data de lançamento lembrando que ele vai rodar nos consoles da nova geração e para quem tem xbox One s One x One fat vocês vão poder jogar pelo x cloud beleza então vamos lá eu vou deixar rolando o vídeo e a gente vai parar onde eu encontro alguma coisa que eu acho interessante se você vê algo interessante que eu não percebi deixe nos comentários beleza eu sou o chris Asaki, e turn 10 studios The team is hard at work, bringing you the next generation of Forza Motorsport, built from the ground up to take advantage of the Xbox Series consoles. This is the most technically advanced racing game ever made. Olha só é. nessa parte aqui, a gente vê um cara ali jogando no controle e dá para ver a câmera externa. Eu acho que nesse clipe eu não vi câmera interna, hein? Eu que sou jogador casualzão, eu gosto muito de jogos arcades, eu gosto muito dessa pegada de jogar no controle e a câmera externa. Eu acredito que eles vão manter isso, apesar que dá para ver um volante da Logitech ali no canto, né? Encostado, que o pessoal fala que a experiência é muito boa também, mas tem que melhorar um pouco mais, né? Para a galera que gosta de jogar no volante, mas para quem gosta dessa pegada aí, ó, é muito bom, eu gosto bastante, eu acredito que eles não vão mexer no time que tá ganhando, então eles vão manter isso aí por conta da acessibilidade também, né, muito mais barato a pessoa jogar no controle do Xbox, e assim eles conseguem vender o, X o controle Elite também, né. Então, primeiro detalhe que eu vi aqui jogando no controle do Xbox outra coisa que eu tô vendo aqui a gente vai ver em outras partes você tá vendo ali dois carrinhos da Lego Speed que o pessoal da gringa tá dizendo que eles estavam provocando aí o pessoal para uma nova expansão do Forza Horizon 5 que seria uma expansão do Lego número 2 eu sinceramente não sou muito fã dos carrinhos da Lego mas o mapa da Lego é muito top cara é muito focado em corrida tem uns traçados de corrida muito bacana mas os carrinhos eu não curto muito, tá? E eu vi um gringo falando que foi um sucesso, mas eu não percebi esse sucesso todo, não. Vi, eu vi muito dislike depois que anunciaram a expansão da Lego, mas as pistas são excelentes. Se você gostou da expansão do Lego, deixe aí nos comentários para me saber. Sound real and feel real. This is Forza Motorsport. At launch, Forza Motorsport features over 500 cars for you to collect, race, and customize with more than 800 unique upgrades. Essa parte aqui, que muita gente não entendeu na hora que eu falei, que eu não acredito no que eu tava vendo, era o aerofólio do Forza, o antigo, tá? O pessoal da gringa. Eu tô muito feliz que o pessoal da gringa tem canais como a R12 Game e outros criadores de conteúdos famosos que pode chamar a atenção dos desenvolvedores que não gostaram de jeito nenhum desse aerofólio. Pelo menos o desenvolvedor fala que a gente vai ter mais de 800 opções de customização, mas ele não falou o que que é. Tomara que a gente tenha mais opções de aerofólio. Ainda bem que eles já mostraram esse aero aí, porque o pessoal ficou muito chateado e provavelmente eles podem trocar esse aerofólio aí ou deixar mais opções para nós. Isso aqui é uma briga interna, se a galera e os sonistas soubessem que eles estão reciclando esse aerofólio, eles estavam enchendo o saco da gente. Mas como esses caras não manjam nada, né? Só quer falar de gráfico, então eles nem tocaram nesse assunto do aero. Não manda isso aqui para o um sonista, tá? Senão a gente vai ficar muito chateado. This includes over 100 new to Motorsport cars, the most modern race cars we've ever featured on our roster. Racing is violent. Olha só, essa cena aqui é do Xbox Bethesda de 2022. Eles estão repetindo uma cena aqui para encher linguiça, hein? It's a battle on the racetrack. The advancements in our physics model are greater than Forza Motorsport 5, 6 and 7 combined. This makes our driving experience more fun and rewarding in the way the car accelerates, corners and brakes. Our materials and shaders are built from the ground up. Olha só, aqui eu consigo ver uma maquiagem cena da Lego, mais uma provocação aí, a expansão do Lego, tá? Eu espero que eu não tenha falado de expansão da Hot Wheels. At high resolutions and optimized for a cutting edge ray tracing experience. Our paints a source using a spectrophotometer to capture multiple data points of light behavior on a surface this yields a paint model that has a much more realistic light response across color metal flake and gloss olha só mais dois carros da lego speed damage and dirt buildup is unique to each car it's now contextually aware and more localized we simulate paint thickness chipping and directionality. Dirt accumulation is more realistic, gathering more in the low pressure areas like recesses and alcoves. These innovations tell the story of the work you put into a race and reflects the marks and battle scars of motorsport. This is our best sounding Forza Motorsport ever. And the first to be mixed natively for immersive audio formats like Windows Sonic and Dolby Atmos. To create an immersive soundscape, Each audio system has been rebuilt from the ground up to deliver a new level of... Nessa parte aqui, no monitor à direita dá para ver um cursor do mouse se movimentando enquanto o desenvolvedor mexe no outro monitor, ou seja, isso aqui é um processo em desenvolvimento ainda. Isso aqui não é um jogo final que tá mostrando esse evento aqui, ó. Like turbo sport, like real world. Every car now has a variety of sound possibilities based on the parts you've installed. Hardware Accelerated Convolution Reverb accurately reproduces how sounds in Forza interact within an acoustic space, dynamically adapting to its surroundings and creating a realistic and detailed soundscape. Aqui dá pra ver a setinha do mouse ali no Corvette, bem pequena. E esse HUD aqui, ó, que é o velocímetro mostrando ali as estatísticas do carro, o pessoal tinha perguntado os desenvolvedores, porque no evento da Xbox Bethesda era outro HUD, tá? E lá, e lá ele tava no alfa do alfa, né? Dava pra gente ver muita coisa ali faltando. E outra coisa que o pessoal não percebeu nesse vídeo, só a gente que conhece mesmo o Forza, dá pra gente perceber que a linha de traçado tá, passando atrás do Corvette. E o Forza Horizon 5, que pega algumas coisas do novo Forza Motorsport, a linha não passa atrás do Corvette dos carros, né, no caso. Ou seja, isso aqui que a gente tá vendo pode ser totalmente diferente depois do lançamento do jogo, porque o Chris Ezak falou que tudo isso aqui é um processo em desenvolvimento ainda. Tanto é que esse mouse aí dá para ver que o cara tá monitorando o que ele está mostrando aqui pra gente. Então isso aqui não é projeto final ainda, pode ser que esse hood aqui ele seja totalmente diferente. Olha só a linha de frenagem passando atrás do carro. New features like our regional track announcer system and tire and suspension audio level before. Every tire squeal, every engine lap after life. Forza Motorsport launches with 20 environments built from the ground up for this generation. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as five all new to motorsport locations, including our first in South Africa, Kyalami. We capture our environments to an incredible level of detail. When we reference a track, our team comes back with over three terabytes of highly detailed photogrammetry and laser scan data. Mais uma vez mostrando o rapaz jogando no controle do Xbox, usando o cabo, tá? Eu não uso pilha, esse cara aí também não usa, ó, eu uso cabo também. Outro detalhezinho aqui que muita gente deixou passar, só nós que manja mesmo. Dá pra você ver ali, cadê o HUD naquele jogo ali que eles estão jogando? Não tem velocímetro, não tem nada. Ou seja, tudo que a gente tá vendo aqui é os desenvolvedores que estão mexendo no jogo. Eles não estão mostrando pra gente o jogo final. Aquilo ali é um processo em desenvolvimento que eu acho que o Chris Isaac deveria ter falado no início do vídeo. Ó, gente, o que a gente vai mostrar pra vocês aqui não é o jogo 100% pronto não é os desenvolvedores mostrando o processo de desenvolvimento porque não dá pra ver nada ali ó só tô vendo uma bmw ali e nem sei qual que é You'll see lush trees, dense grass and tracks look alive Outra coisa que eu percebi aqui, que é bem parecido com o Gran Turismo, ali na frente eu tô vendo um Radical, aqui na câmera tem um hipercarro, um Brabham, acho que é assim que fala, e tem carro GT e um Porsche elétrico ali, correndo com essa galera, uma mistureba aqui. Eu tô vendo aqui que a gente vai ter um processo de homologação bem melhor do que o Forza Motorsport 7, que vai dar pra gente correr com hipercarros junto com carro GT, então eles acharam uma forma forma de equilibrar os carros, velocidade, potência, para deixar todo mundo correr junto. Pode ser que vai ter limite até de velocidade, né? Isso vai ser interessante. E crowds, consisting of tens of thousands of fully animated 3D spectators, so you're always immersed in the pure spectacle of racing. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather, ensures a constantly evolving racing experience, where no two laps ever look the same. Meanwhile dynamic laps Olha só o que a gente tá vendo ali, uma Ferrari e um Porsche da Lego de novo, hein? Built into Kailami. E aqui ele está mostrando novamente vários carros de categorias diferentes correndo juntos. Fast forward to night, and the vista is truly breathtaking. You can see the distant light glows of the city, a beautiful visual touch. Even the Kailami logo itself creates visual impact every time you see it, thanks to ray-traced Global Illumination, which simulates how hundreds of thousands of light rays accumulate color as they bounce between surfaces. We're rendering all our environments in 4K at 60 FPS, with real-time ray tracing on track to create true-to-life reflections on all smooth mirror and flat glass surfaces. With the incredible detail and rendering features of our track environments, Forza Motorsport is truly a generational leap ahead with unmatched visual fidelity and authenticity. Forza Motorsport is back, and it's our most comprehensive game ever with over 500 cars and 20 environments with more new race cars than ever before. You can experience all of this in our incredible new online racing mode, and in our all-new car-building-focused single-player career. E aí, deixa nos comentários o que você achou dessas curiosidades, se você viu algum aí que eu não percebi, deixe nos comentários, deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito, já se inscreva na descrição do vídeo, tem um monte de dicas pra você e até a próxima.